Oi, meus queridos, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu tô aqui pra pegar um solzinho e aproveitando também pra colocar os pés aqui na grama, aqui na terra, né? É uma coisa que eu recomendo bastante que todos façam. E pra descarregar as energias, né? É uma, uma coisa que faz bastante tempo que eu não faço, mas colocar os pés no chão, na areia, na terra, na grama, é uma coisa que te faz descarregar toda aquela energia aquela coisa negativa que a gente carrega muitas vezes e principalmente coisas que não são nossas que a gente vem carregando né, essas energias negativas. Então, hoje eu aproveitei aqui para fazer isso e eu quero também bater um papo com vocês, conversar um pouco. Eu procurei aqui um cantinho que fosse menos barulhento, mas ainda a gente tem um pouco de vento, que hoje está ventando bastante. Então, aí, me desculpem se o áudio Ficar um pouco com ruído por causa do vento mesmo. E também se eu ficar escabelada, né? Vocês já sabem por quê? Não tem como não ficar escabelada nesse vento. Bom, então, faz tempo que eu não posto vídeo no canal, o pessoal já tá me cobrando, embora eu não tenha muitos inscritos, tem bastante gente que acompanha meu canal, que gosta do meu conteúdo. Então eu tive alguns problemas, enfim Embora não esteja postando muita coisa no YouTube, eu tô bem presente no Instagram Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu Instagram @instaMomentoReflexão é insta, momento reflexão, tá sem acento, tudo junto Então ali eu posto bastante conteúdo, faço stories, faço feed, publicações Eu tenho feito artesanatos desenhos, pinturas então tudo isso eu tenho postado bastante, também reflexões que eu posto ali também, textos que eu escrevo e outras coisas assim, tudo tem no meu Instagram e isso não vem pro YouTube, gente tá? Posso uma hora ou outra trazer alguma coisa pro YouTube mas não é o foco do canal, então esse outro tipo de coisa eu deixo pro Instagram, tá? E segue lá que eu tô bem presente lá também Isso é frio, eu tô contando, não tô muito hoje, tá? E tal vez o sol saiu, hoje tá meio nublado, então eu vou tentar ser um pouco mais rápida, tá? Eu tenho muitos conteúdos prontos que eu quero postar, muitos conteúdos bons que eu quero postar no canal, vídeos que eu já gravei e só falta editar, só que editar dá bastante trabalho, né? Se vocês editaram alguma vez, vocês já devem saber. Então editar acaba demorando muito, é um processo bem cansativo, por isso tá, tá um pouco devagar, gente, mas vai sair, tá? que vai sair. Esse vídeo de hoje eu quero postar, tentar postar ele ao menos sem editar, né? sem muita frescura. Eu tô tô gravando ele assim bem ao natural mesmo e eu quero tentar postar desse jeito, tá? E também para os próximos vídeos de uma forma mais mais natural, sem muita muito frufru, porque esses frufru que a gente acaba botando, acaba pesando muito e demorando muito e para agilizar e para postar mais vídeo, mais conteúdo que é o que realmente interessa, eu vou tentar fazer um negócio mais rápido, mais prático, Tá? Então por isso esse vídeo hoje Aqui eu vou passar primeiro Depois eu vou postar os outros ao longo do tempo tá Eu tenho vídeos que eu gravei também Sobre criatividade, sobre Ideal de perfeição Sobre lei da atração e outros vídeos também tá? Que são bem bacanas Que eu ainda vou colocar para vocês Mas hoje assim, eu quero falar Um tema assim, bem rápido tá é Só para vocês Matarem a saudade né? E eu colocar um pouco mais de conteúdo eu não ficar tanto tempo inativo pra vocês não acharem que eu sumi, tá? Não, sumir não é um projeto que eu, que eu queira deixar de lado, não, é muito importante pra mim. E vocês estar acompanhando também é muito importante para mim. Então, gente, eu quero falar justamente sobre essa questão da comunicação, que é uma coisa que eu vi que eu tava, eu tava errando, de certa forma, na forma que eu me comunico, né? Porque muitos vídeos que eu já coloquei assim são assuntos muito complexos, aí né? eu gosto geralmente de assuntos complexos. É um pouco mais complexo é, São assuntos mais profundos São assuntos já mais avançados E eu noto que O pessoal tá... Olha minha mãe ali, ó E eu noto que O pessoal tá com um pouco de dificuldade De entender o que eu tô falando De entender, sabe, o significado Que eu realmente tô tentando passar no no vídeo, me entender de uma forma geral, tá? Então, por isso, a minha ideia é facilitar a forma de comunicação, a forma que eu me expresso. E eu vou começar a falar desde o início, assim, desde, o... desde quando eu comecei. Que eu tô tentando... que eu, que eu venho passando para vocês Mas tudo isso requer tempo, né? E eu me dei conta de que eu tô fazendo, na verdade, o contrário, né? Eu tô começando no fim para depois colocar o início E aí que tá surgindo, a dificuldade tá sendo... Os vídeos que eu já gravei eu vou deixar no aqui então Mas os próximos vídeos que eu vou, gravar, eu vou começar a falar as coisas Desde o básico, desde o que vocês precisam saber para começar a entender sobre o que, que eu estou falando, sobre qual é o sentido, o significado, o porquê, e depois vocês virem evoluindo também. E depois, né, depois que vocês entenderem menos o básico, vocês começarem a aprofundar um pouco mais as questões, até que eu possa aprofundar e que vocês entendam, né, o, do que, que eu estou falando, sobre o que e que vocês não fiquem boiando, né, no assunto. Então, por isso eu vou começar a modificar um pouco a minha linguagem. Basicamente é isso gente, eu só que eu queria falar essa questão da comunicação Também, é, gravar vídeos para mim não é uma coisa assim, muito natural Então, mesmo que não pareça assim gente, é, eu sou uma pessoa tímida né? para mim gravar não é uma coisa assim que eu faço muito, não é muito espontâneo, não é muito natural Então por isso eu quero tentar ser o mais espontâneo possível, o mais verdadeiro possível Mostrar pra vocês o jeito só mesmo, sabe? Sem muita frescura, sem muito, muito frufru, muita, muita coisinha, assim. Até pra, pra não, não acabar prejudicando o conteúdo. No início do canal, até é possível que eu fique um pouco mais travado, tá? Mas é só no início mesmo, né? Até eu soltar essa minha timidez, que é um negócio que eu preciso trabalhar. Mas né? já trabalhei muito em cima disso, mas é, sempre a gente pode melhorar, né? Então o YouTube tá me ajudando muito com isso também, e eu vou tentar me expressar de uma forma assim mais simples, mais espontânea, sabe, e, pra... e vocês também vão acabar me vendo assim da maneira que eu, que eu sou mesmo, do, do que eu penso, do que, de como a é minha vida, enfim, e que vocês possam também crescer, evoluir, aprender junto comigo e alongar minha caminhada, tá? Mas então é isso gente, é, aguardem os próximos vídeos. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá? É muito importante que vocês se inscrevam para continuar recebendo os vídeos, que deixem um like aqui também, compartilhem com os amigos e etc e tal. Vocês já estão cansados de saber disso, né? O YouTube todo mundo fala disso, mas é importante mesmo porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente ganha visibilidade e é assim que outras pessoas acabam conhecendo o nosso conteúdo. E me sigam também nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Tem também uma campanha na Apoie-se tá é, se vocês lerem ali vocês vão ver eu, eu coloquei vários benefícios para quem apoia financeiramente o canal tá eu sei que ainda está no início mas é justamente por estar no início que eu preciso de ajuda né para que eu consiga colocar é, as minhas ideias em prática e para que essa essa causa né que eu tô criando de de colocar um ponto de vista diferente para as pessoas, né? Eu acredito muito nisso, que é o fato que a gente consegue mudar qualquer tipo de questão é a partir da mentalidade das pessoas. Então, se, se vocês também acreditam nisso, eu pedi para vocês darem uma olhadinha ali no, no site do Apoia-se. E se vocês gostarem ali da minha proposta, do meu canal, vou deixar isso por baixo. Eu vou ficar muito agradecida. Então, se vocês puderem ajudar, seja, né, do jeito que vocês puderem, mas se vocês puderem estar tá auxiliando, ou mesmo compartilhando também, recomendando para os amigos, isso também ajuda que mais pessoas também possam ter acesso a esse tipo de, de conhecimento, de saber, né? Eu, eu acredito que o processo de aprendizado ele tem que ser contínuo, então a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas e é isso que eu quero tentar trazer aqui, é, de uma forma diferente, de uma forma descontraída, de uma forma, sabe, não, não muito... Pesada, muito carregada, e colocar a minha forma de, de falar, de me expressar, o meu ver do mundo, né? Que também, isso vocês não vão achar em nenhum outro lugar, né? Porque é a minha percepção, é as coisas que eu aprendi, as coisas que eu passei. Claro que é isso, é a minha percepção e a percepção de um monte de gente com que eu tive contato, né? Que eu já presenciei, que eu já vi. Mas enfim, tudo isso que acabou englobando a pessoa que eu sou hoje. E é isso, gente. É isso que eu quero tentar trazer pra vocês. Assim que vocês puderem apoiar nisso, serão muito bem-vindos. Eu ficarei muito agradecida tá, de tudo que vocês puderem ajudar. Tá bom, gente? Então, um beijo. Continue acompanhando o canal, que vai vir muitos vídeos aí. Tá, tá caminhando, tá meio eu ainda mais. Tá vindo, tá? Então, um beijão e até a próxima.